banir Olaf, vai. Aliás, nós vai ter nós vai ter Vayne no time, vou banicar aí. Ó, meu time já vai ficar meio papel, hein, mano. Cartus ou Fiddle, rapaziada? Vamos decidir aqui direitinho. Faz o feijão com arroz, Marquinhos. Ó, é o Dudu. Então, ó, vamos lá. Cartus é massa, mas o Fiddle vai dar bastante controle de grupo na Riven. Então, de fato, aqui que só de ver a Riven, eu vou de Fiddle. Ó, tomei um Cartus na boca, Toma. Tá vendo que quis jogar de Cartus? Tomei um Cartus na boca. Kenzie, tô há três dias sem punheta e sinto que hoje não passa. Meu corpo tá clamando, Marquinhos. Forest Gump, Segura mais quatro dias, mano Até dar uma semana Dá uma segurada Mostra pro seu corpo que é você que manda nele não o corpo que manda no seu corpo Mostra que é você que manda, mano A sua mente pensante Você vai vencer essa guerra aí, meu bobô. Você vai vencer essa guerra aí, beleza? Eu não vou botar espantalho na não, amigão Já aprendi Já aprendi Não vou botar espantalho, não Vou guardar meu espantalho sempre O Dudu pode vir me zaralhar nível 1, um, hein, galera É o Dudu mesmo? Ah, nem é o Dudu, mano Ah, nem é o Dudu Então talvez o cara não venha me zaralhar ele vem sabendo que eu acho que ele não vem me zaralhar, tá ligado? Doideira. Se falar que me ama ganha Prime? Hum, Vitor, é difícil eu falar pra alguém que eu amo ele, viu? Muito difícil, Vitor. Essa palavra, ela tem um poder gigantesco, né? Mas, Vitor, eu posso falar melhor, Vitor. Sabe quem que te ama, Vitor? Eu não te conheço, né, Vitor? Não sei nada de você. Mas Jesus te ama, Vitor. Ele te ama, pode confortar seu coração aí, beleza? Não fica às vezes ah, tal, tá alguma coisa, ah, eu queria o amor de X pessoa, Y pessoa, mano, Jesus te ama, você assim, só depende do amor dele, de mais ninguém, beleza? Já vem escorregando o bombom aí, sem medo de ser feliz, mano. Lança brabinha, vi. É melhor eu te falar assim, do que eu, eu soltar um eu te amo sendo que eu nem te conheço, não sei nada de você, não sei nada da sua realidade aí. Então é melhor eu te falar que eu sei quem realmente te ama aí, beleza? Flash igual Prime, Lukians, posso usar esse flash aqui pra pegar o First Blood, mano? Nós tá tryhard, tentando sair da má fase, eu tô a 10 derrotas seguidas, eu acho, mas... Tamo em busca, tamo na luta, sem desanimar. Posso usar o flash pra matar o bot ali? De preferência o scavenger Lançar o flashzinho na boca do Scavenge pra ele largar de ser para Pra largar de ser besta. Se deixar verdadeiro herói, aí você já vem deslizando o bombom aí. Ai, aí, Sigizor. Caralho, velho. Solando uma Riven, mano. guardar aqui porque eles podem estar vindo na minha jungle. Eu tô sem espantalho. Vem, vem, vem, galera. Vem, galera. Vem, galera. Vem, galera. E aí, Aninho Ward. Ou foi bom pra evitar? Acho que a ward foi safe, mano. Por quê? Agora eu tenho certeza que eles Wardou aqui. Então eu vou dar a volta e não vou passar pela ward. Posso gankar eles burlando a. Ward, sendo que eu sei aonde tá, tá ligado? Ó. Que isso? O cara tinha smite, velho? O cara tinha smite também, né? Vou tentar pegar o Aranguiz de cima. Vou precisar do TP do Gizor, velho. Correu o risco. Não, vem cá, ajuda aqui, Gizor. Vem cá, Gizor. Vem cá, Gizor. Vem cá, Gizor. Aqui, Gizor. O, o Echo tem TP, mano. Ele pega a wave lá. O Echo se vira pra dar TP na wave. A gente já vai top e mata top. Tá morto, chefe. Tá morto, chefe. Tá morto. Ai, ah, erra é isso não, Gizor. Dá dano, dá dano, Gizor. Dá dano, Gizor. Isso, garoto. A gente puxa a Wave agora? Por mim, puxa. Me dá XP? <coughs> Me dá XP, velho. Eu só, eu só quero puxar por causa da XP. Quero a XP até falar pra ele. Acho que era bom frisar o Wave pelo jeito que estavam os Minions, mas... Vamos puxar porque eu quero XP, mano. Eu quero a XP que se foda, velho, tá ligado? Olha lá, o Riven perde bastante o Wave, eu peguei a XP e é isso, mano. Esse itemzão, botinha e vou comprar hein, mano. Vou comprar algo que eu não costumo comprar e só vou comprar por causa do meu Gold do Recal. Se a minha botlane não morrer, jázinho eu vou lá ajudar eles, mano. Se matar, a melhor forma. Ai, Venezinha, Clean, mano. Rolou pela parede ainda. E, e sei que a Vayne fez reset o auto-ataque insta, mano. Bravo, mano. Sabia não. Cês viu, velho? Cês viu, galera? A Vayne, ela deu um rolamento Mas na parede Vainizinha, mesmo véio. pra resetar insta o auto-ataque, tá ligado? Será que o Echo fica mais uma wave? Ele não pode, mano. Que merda. Calma aí que essa cara é arriscada, hein, velho. Mas como eu tô nível 6, acho que dá pra dar. Pode startar, família. Fica com medo não, velho. Calma aí, galera. Tamo num momento extremamente delicado, véi. E eu quero comprar isso. Tudo, o melhor de tudo é que eu quero comprar, mano. Ah, esse Kavenge deu lixo pro cara, mano. Eu vou startar esse dragão na caruda. Eu quero que se foda, velho. Quero que se foda. Tô muito concentrado com essa jogada aqui agora, mano. Não dá merda. Esse nem faz graça, mano. Ó. Já mandei para pra base. Para de bater, para de bater. Colheita, pelo menos antes de morrer. Ei. Não foi o Wharf, não, mas tá bom, né, velho? Vamos lá, não foi o Wharf, de fato, né? Morremos três pessoas. Mas nós pegamos o dragão e matou um. Acho que tá ok. Peguei caça suprema no Cartos. Tentar pensar sempre no lado positivo das coisas aí, mano. E como elas são. Vai ter Arauto, posso fazer o Griba e Arauto, mas ao mesmo tempo eu acho que eu vou só fazer o full clear, porque eu tô contra Cartos. Eu preciso fazer o Full Clear. Acho que eu já sei o que eu vou fazer, mano. Tenta só guardar Arauto. Eu vou Guivar Arauto por enquanto, galera, pra farmar minha jungle inteira. Depois que eu farmar minha jungle inteira, eu tento dar um Rzinho no bot de preferência, vai. Vou fazer isso. Se o Kartz pegar Aralto, é dele. Não tem muito o que eu fazer. Eu preciso farmar, mano. Eu tô contra um Kartz, né? Se eu ficar sem farmar, eu tô fodido A Aronguiz vai nascer embaixo ainda melhor forma, só que eu acho que a Vayne já tá matando todo mundo lá. O Kartz chegou primeiro do que eu. Pelo menos o Scavenge não resetou. Não é, o Kartz chegou primeiro do que eu, velho. Eu podia ter avisado eles. Eu sabia que o Kartz ia chegar sabia, primeiro. Acabei... Acho que se eu não puxar o wave, mano, os caras conseguiam farmar alguma coisinha. Mas foda-se, é só o kill. Vou pegar o wave inteira pra mim. É isso. Agora eu tento focar topside, hein, mano. Por favor, mata esse cara, Echo. É, mesmo eu sabendo que você não vai matar ele. Não é. Ó, flashzão pra matar o Cards? Se quiser vir deslizando o bumbum, já vem deslizando o bumbum. E vamos nessa, campeão. Vamos nessa. Vamos desfrutar o melhor da terra aí, mano. Isso que vai dar merda, mano. Só reseta. Não, tem TP do Echo. Uh, TP do Echo eu não contava, hein, mano. Nice TP do Echo, mano. Não contava com ele não, velho. Maravilha. Já dá pra usar stop. Já vem deslizando o bumbum aí, mano. Rapaziada, eu tenho que usar arauto de fato na site. Uso pra a Vayne ou pro Viego, mano? E agora, tá ligado? Dois excelentes lugares pra usar o arauto, mano. A Vayne joga direitinho. Deixar um Viego forte contra o Malrivin vai ser gostoso. É a dúvida do momento, mano. E vai nascer dragão daqui a pouco, né? Então, hum. Tá, o que, que vai acontecer, eu vou usar o Arauto aqui Vai colar a porra da, do bonde inteiro Juntamente com o TF Vamos ver se nós conseguimos levar esse aqui primeiro Do que, que é a libid caia Mas se nós levar o bot também tá safe, mano Eu não acho que a gente leva esse bot, mas dá pra tentar, né Ai, não consegui dar o Shesky nesse cara, mano Acho que eu não morro, hein Nice, cadê o TF? Ai, ah, o TF tava lá em cima. Vamos levar a torre primeiro, galera. Nós leva a torre e depois vai no drag. Foi dois por um. Utei um pouco mal, mano. Confesso que eu utei bem mal. Não precisava nem ter apertado o R. Era só ter ido andando nos bagulhos que dava bom. Vem cá, vamos fazer o Drake, mano. Leva o Drake e torre. Leva a torre, leva a torre, leva a torre, leva a torre. Por que, que os caras não querem levar a torre? É só levar, mano. E agora eu gostaria de ajuda aqui, ó, mano. A ajuda aqui era o sonho do sonho. Puxar essa wave é do Celoira ali no bot, mano. Ou a gente puxa aquela wave ou vem drag. Se der pros caras saírem vivos e só eu morrer fazendo dragão, tá bom, mano. Ou se eu conseguir pegar esse aqui ainda, maravilha, mano. Eu. Eu acho que pode dar merda, mas vamos tentar Nice, rapaziada Outro dragãozinho nosso, vai ser alma do oceano Tenta defender minha jungle, mano Olha lá, agora o foco é a galera defender minha jungle Porque de fato o Karts vai lá passar a lambida nela Isso aqui com isso aqui Beleza, eu tô muito forte agora Acho que eu já perdi esses campos, mas eu vou tentar ir lá reto, mano Tem o mais farm que o Cards é interessante E ele roubou só minhas galinhas, eu acho Fazer o clear de cima pra baixo e é isso Vambora, rapaziada Olha onde esse corno ficou me esperando, hein, mano Ai, podia ter usado os Onias, mano Só que eu não sabia que ele ia ter o Qzinho de novo Mano, olha onde o cara foi me esperar, velho Sabia que ele ia me matar se eu entrasse aqui Só que ele já veio na parte logo de cima E ele ainda tem Exaust, esse Kunk, velho Se ele não tivesse Exaust, acho que eu matava ele Ai, é nem as Onias, velho mas tá de boa. Minha zona, mas está tudo bem. Olha a vida da Vane, rapaziada do céu. Meu amigo, esse aqui vai dar merda ou não, hein? Peguei o drag, é isso. Aqui, time, aqui, time, aqui, time. Fica comigo, mano. Bora, bora, bora. Nós ganhamos esse aqui, velho. Fica comigo, galera. Nós ganhamos, mano. Não deixa eu sozinho, não. Não deixa eu sozinho, não, galera. Boa, boa. Só sai, só sai. Aí, já pega esse bob aí. Foda-se, eu flashar, vou matar esse idiota. te dar pra Vayne, da melhor forma. Vambora, rapaziada, tô tryhard, mano. Ai, mano, Vigo, faz isso não, mano. Eu tô bem posicionado, hein, mano. Eu tô bem posicionado, galera. Se liga na bagunça. Só se liga. Que legal o exaust do cara, hein, mano. Que legal o exaust. Eu vou morrer pra do kart, by the way. É, eu já tava morto, né? Mano, que legal o exaust do Lucian e... <risos> Alguém pegou visão minha na hora ali. Eu acho que foi o W do Cartus, né, mano? Mas... Ou nós precisávamos pegar essa alma pra vencer o jogo. Agora fodeu, mano. Um drag... Olha isso, eu tô, eu tô um dragão da alma, mas esse um dragão que os caras tiram de nós é cinco minutos, quatro minutos que eles ganham de tempo aí. Pra ganhar uma teamfight, pegar baron e no... um baron eles ganham o jogo, tá ligado? Rajada demais, mano. Acho que o meu posicionamento na última luta foi meio pá, esse pá... Ei, Lúcia, você tá sem ult, amigão. Nossa, meu Deus, eu o take quem eu não queria, mano. O take quem eu não queria, mas tá tudo bem. Eu queria o Lúcio eu caí de boca na Riven. Tá bom, tá bom. Assustamos eles um pouquinho ali. Nossa, meu time fez a boa sozinho. Meu time fez a boa sozinho, mano Que gracinha, galera Meu time fez a boa, humilde, humilde Beleza, vambora, vambora, só start isso aí Então, drag Baron free, né, mano Dá tempo do drag nascer ainda enquanto nós faz isso Que benção, rapaziada Vambora, eu já vou dar um R aqui, mano Já vou dar um R aqui, ó Nossa, o jeito que eu dei o first, vocês viram que interessante, mano O jeito que eu dei first. Que doideira, mano O jeito que eu dei first, achei pica, velho Calma, calma, dá polimorph nele Calma, se eu der Fear dele ele morre, perfeito Mano, vocês viram que o meu projeto do Fear Ele foi enquanto eu atravessava a parede Utando e pegou na Riven mesmo eu não ter No range, tá ligado? Vocês conseguiram entender O jeito que eu dei Fear ali, tanto que foi interessante velho E aí galera, vai dar merda ou muita merda Eu fazer isso aqui, muita merda, fodeu Fodeu, fodeu, vai morrer todo mundo Vai morrer literalmente todo mundo Que que uma ult do TF não faz, hein, mano Olha o jeito que eu peguei aqui, o que interessante Olha esse cara jogando LOL Olha eu jogando LOL, galera, olha eu jogando LOL Ai, ah, eu escavei já ia me matar Ihuuu, ajuda aqui galera, ihuuu, desviei Ihuuu, não, não, mandamos bem agora, hein Pelo amor de Deus, não, não, não, agora nós mandou O cleanzinho, mano, a Ven também jogou o Dream Nem precisamos do Echo pra ganhar essa teamfight Mano, nice, mano Mano, que que esse é eu, mano, o Rose tá digitando esse inglês Toda hora, já é o segundo jogo que ele fica digitando Inglês I play, I play well, I lose How does it make sense? That whole league world Limão. É assim que o LOL funciona, ele quis dizer, né? Os caras tá todo bilíngue, mano. Ah, é o Django da Loud? Ah, é o Dom Arts, mano. Naquela hora os caras falaram, eu achei que era o Dom Lucão. Eu achei que era o Dom Lucão, mano. Não o Dom Arts da Loud, né? Ah, é o bombonzinho da Loud. E Deus, vem com nós, paizão. Vem com nós, se tiver. Olha lá, Gugu, mata esse aqui pro C, ó. Quer flash por Prime? Ó, nós faz um flash por Prime também, se quiser, Gugu. Ó, flash, facão e zônias. Jogão, rapaziada.